Oh da calça, cueca tem tudo aqui nessa loja aqui ó. tem tudo aqui nessa loja com a moda aí ó. aproveita a loja e você encontra aqui pra gente aí ó. Amor, você não vai acreditar Eu tava filmando o Rio Aí o cara me chamou Aí ele falou oh, não quer dar uma volta, não sei o que Aí eu, ah, quanto que é? Ele falou, nada e eu tipo, vamos. A gente deu uma voltaça. Tipo, ele a gente ficou conversando. Fiz umas imagens cabulosas, eu vou te mandar. Minha câmera estragou. Mas eu consegui fazer umas imagens. Amor. Eu tô sem acreditar, sabe essas coisas que acontecem que é tipo. Coincidência louca? eu trabalho com peixe também, eu, eu peço, vou pescar, segunda-feira vou pescar, e eu vou trazer peixe para vender em casa. Ah, aí eu legal. pego, eu trago um bocado aí, três, quatro caixas grandes assim. Papai está... Papai está... Papai está... Se a galera, me